Pessoal, essa daqui é a primeira máquina da Black Friday, tá? É um i5 7740x de 4GHz. Vou mostrar a frente da máquina aqui para vocês. Ó. Ela tem umas portinhas USB aqui em cima. Para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa maquininha funcionando. Ó. Essa daqui é da linha de máquinas que estão na Black Friday de pequenos preços, tá? Ela era 590, tá sendo 490, tá bom? É um Pentium D 3.20, 3GB de memória, placa-mãe gigabyte e HD de 160. É um computador básico, para quem precisa de alguma operação simples. Uma máquina excelente para quem precisa no escritório, tá? É um processador Intel Xeon E5-2620. 8 GB, SSD de 120, placa de vídeo GeForce 9600, fonte real de 500 watts, de 3.900 por 3.292 aqui na Black Friday. Ó. Gabinete pequenininho, compacto, porém muito potente, com excelentes opções de expansão, tá bom? E aqui é outra máquina básica, tá? Ó. Nós temos aqui um Semprom da AMD. 2.1 GHz, 4 GB de memória, HD de 80. Ela tava 790 e ficou 590 em 3 vezes. Tá bom? Para quem precisa de uma máquina boa para escritório também com Windows original, ó. É um Q9500 Core 2 Quad da linha 2 quad é o penúltimo processador então ele é quase o mais forte da linha HD de 500 4gb de 2 Windows 10 Professional original R$ 1300 essa máquina em seis vezes sem juros agora aqui na Black Friday se você está procurando uma máquina de marca ó essa daqui é uma Dell Optiplex 7010 tá é um i5 4GB de memória, HD de 500, Windows 10 original. Máquina excelente com Windows Professional original, tá bom? valor dela 2100, 5 vezes no cartão de crédito, a gente tá fazendo até em 6 vezes hoje, tá? Então aproveitem, excelente promoção para quem quer um computador da Dell, tá bom? A outra máquina que nós temos é essa daqui da linha Gamer já, tá? É um i7-5820K, 3 GHz, 3.30, 8 GB DDR4, uma placa-mãe RX 460, 4 GB DDR5, SSD de 120, um de 500, fonte real. Ela estava por 5,560, 4,818 agora em 6 vezes, sem juros no cartão. ó que máquina magnífica. Pessoal, também temos essa máquina aqui na linha de pequenos preços, tá? Ela é um AMD, 2.7, 4GB HD de 500, placa-mãe ASRock, tá? É crossfire, é uma linha muito boa. Ela estava 990, está saindo por 790 em três vezes sem juros. Tem mostrador de temperatura, tem USB frontal, tem cartão de memória. Máquina muito bacana também, com preço imperdível. Pessoal, lembrando, essas ofertas são válidas apenas hoje, que é Black Friday, beleza? Para você que achou que só tinha computador, tá aqui, ó. temos uma impressora 3D para venda hoje, tá? Ela é uma i3, uma Prusa i3, feita pela CompuWord, com suporte CompuWord, área 220x220x220, por 220 por 220, com nivelamento automático, tá? Já vai com esse carretel junto, tá bom? Valor dela dois mil e oitocentos reais com Octoprint instalado. Preço excepcional em seis vezes sem juros, pessoal. Tá bom? Pessoal, parei agora aqui até para tomar uma água, porque a quantidade de promoções está me surpreendendo. Chegou coisa nova agora para quem está procurando storage, isso para você mesmo que tem um servidor, precisa de uma área de armazenamento ou mesmo um processador maior. Se prepara porque eu vou revelar agora uma promoção sensacional de storage. A próxima promoção é o Storage da HP, tá com 36 discos. Você não ouviu errado! Não, 36 discos SAS, todas as conexões feitas em fibra muita velocidade com muita capacidade 300gb cada disco são 36 discos com a controladora controladora também de fibra tá olha a foto aí para dar uma olhada com preço e uma condição incrível pessoal outra promoção sensacional aqui ó notebook HP da linha ProBook da linha profissional ó é um HP ProBook AMD A10 8 GB de memória HD de 500 Windows 10 original profissional com câmera tem saída HDMI máquina zerada 1990 em seis vezes sem juros só hoje a última peça e para o pessoal que está procurando um hardware específico, fala, poxa, eu quero computação em alto nível, preciso de alta escala. Não vai ter promoção? Lógico que vai ter. Vou entrar agora com uma blade. Estão preparados? Sim, vocês ouviram bem. É uma blade. Não só o chassis, mas também a lâmina. Se prepara em preço e condição imperdível e configuração top. Pessoas, daqui é uma lâmina de Blade, geração 9, tá? Ela vai com dois processadores E5 2640 versão 3. Dois discos SAS de 600GB, 10K, novos, tá? Tudo novinho, lacrado na caixa, uma Smart Array, 32GB de memória. Vamos abrir para mostrar esse hardware, para vocês olharem e falarem, meu. Tava esperando essa promoção, estão preparados? Pessoal, para vocês que estão procurando um chassis. Ela falou, poxa, você colocou lâmina, colocou storage, chassis chassi vai ter? Opa! Temos um chassis da HP, geração 3. Já vai com algumas lâminas inclusas. Eu não vou nem revelar a configuração das lâminas, que elas vão de brinde. Isso mesmo que você ouviu, vão de brinde. Olha as fotos aí e na sequência eu falo o preço. preparados para revelação do valor da blade então se preparem essa blade que vocês viram na foto com as lâminas com os módulos que já estão atrás com fonte com cooler com tudo não vamos tirar nada tá 7.900 reais isso você não ouviu errado não 7.900 reais isso em 12 vezes sem juros com entrega grátis para qualquer lugar do Brasil tá bom condição melhor vai ser difícil você achar só o pessoal quem tá procurando memória RAM para aumentar a capacidade do hardware são só essas oito unidades aqui ó oito pentes de memória DDR4 2400 megahertz 32 GB 2400 megahertz tá ECC Todas essas memórias são ECC, são novas, HP registrada. Um preço e uma condição incrível. Você não vai achar em lugar nenhum. Pode consultar. Estão preparados para ouvir o preço? Pessoal, mais uma promoção que acabou de liberar aqui, ó. HD SAS. Nova, nova, nova, nova. Apenas duas unidades SAS. De 900 GB, 10K lacrada nova HD é nova olha o valor que eu tinha nela aqui ó HD SAS ó 912 sabe qual que é o valor dela agora 800 reais é isso que você tá ouvindo 800 reais cara. olha aqui ó NVIDIA Quadro FX 4800 ó que beleza estão preparados para ver o preço Pessoal, agora aquela promoção que vocês estavam esperando, ó. Nvidia Tesla aceleradora gráfica PC Express 3.0, 24 GB DDR5 biprocessada. Ela é 256 bits por 2, que são dois processadores, tá? Excelente placa gráfica, não tenho o que falar, tá? Valor dela para fechar hoje. Sabe quanto que ela tá? Ela estava 6.500 e agora ela está por, ó, oh, vamos lá, 5.900 reais. Essa senhora placa de vídeo por esse preço magnífico, você não vai ter outra, outra condição de pegar essa placa de vídeo. Então, aproveita, única peça. Pessoal, lembrando, essas ofertas são válidas apenas hoje, que é Black Friday, beleza?